Não posso fazer eu nada. Pára, é? Vem que tem maso, Man, não se pica, work. Work. This, bad... a pharois, right. Matei um. Right. Right. matei. outro. Matei. Vai, vai, vai! Matei outro. deixa eu ir, deixa ir sozinho. Deixa-o ir sozinho. Deixa-o por jogar. Deixa-me te acarar. Tem ninguém? Tem, tem, tem Deixa-o eu por jogar. deixa me ter acarar. Abre as portas ao fundo. Por joga, por, joga! É tu! Joga, é tu. Joga, joga. Oh, mano, porque eu te dei a minha mãe, se tu não estiver impressionado, mano. Vai, joga, mano! Ah, joga, anda, joga Vou, joga, vou man. botar aqui a revista. Deixa só meter te teu clit. Ah, yeah. oh, não parem de ser filhos das putas, mano. Então, a vossa mãe não gosta de você, certeza. Matei outro. Ai, não, deixa, deixa, deixa, deixa! Tá aqui outro. que é anda. Matei outro. Ai,